Olá meus amigos, do canal Abrindo Case Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu gosto é, Uma das minhas paixões é o pedal E outra paixão é o vídeo, lógico E eu posso compartilhar com vocês esses momentos de uma forma bem agradável Que hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui Usando o gimbal para celulares, smartphone da linha Worldview. Tá? Espero que vocês gostem aí das imagens. Vamos lá fazer um pedal, bora! Esse estabilizador ele é bem legal que permite com que a gente faça uma infinidade de movimentos, de ângulo, consiga captar detalhes onde que nós conseguimos perceber esses detalhes apenas em um vídeo profissional. E o legal disso é que você pode brincar nos seus momentos de lazer e fazer lindos vídeos, então é super bacana. O mais bacana desse gimbal é que ele é de fácil instalação. É rápido e fácil instalação. Vou pegar meu celular, vou encaixar ele aqui dentro. Vou apoiar próximo a base. né? Para alguns celulares maiores, no kit vem um contrapeso, onde você faz um encaixe lateral. Nesse caso aqui não se faz necessário, porque o celular é um celular leve. Eu vou segurar aqui o botão, ele vai acender a luzinha e eu vou segurar aqui a joystick daí. Tá Preparado e balanceado para fazer as minhas gravações. Bora lá fazer um pedal, falo mais com vocês daqui a pouco. Vamos lá, pedal. Lá. é muita liberdade que você tem de criação usando esse gimbal equipamento realmente diferenciado eu já tenho o gimbal profissional da Worldview também o V1 e o V2 que é o novo também lançamento chegou pouco tempo no Brasil mas eu já corri lá e adquiri porque este equipamento ele tem feito muita diferença qualidade final dos meus trabalhos e agora também fazendo diferença na qualidade dos meus vídeos pessoais então tem colegas que adquiriram esse equipamento e estão usando aí o seu iphone plus 7 tem é uma imagem super bacana grave em 4k usando esses takes também nas suas produções então o legal é isso é que ele te permite uma uma infinita gama de possibilidades para você poder registrar seus momentos, seus projetos né, de vida e profissional também. É isso aí, fica a dica, canal Abrindo 15 e agora bora pro pedal!